Oi, que bom ver você aqui de novo para mais uma entrevista no Em Contexto. E não se esqueça de curtir o vídeo para tornar o Em Contexto mais relevante dentro do YouTube e a gente poder alcançar mais e mais pessoas com o nosso conteúdo. Posso contar com você? Agora vamos para mais uma entrevista. Geeks do meu Brasil, Edson Rossato, programa em contexto, programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje, vocês viram que eu tô fazendo muita, tá vendo? Muitos, muitos gestos assim, tem a ver com o tema da nossa entrevista, são histórias em quadrinhos sem diálogos e pa, muitas palmas aí ainda galera do estúdio. Palmas pra nossa convidada, Ju Loyola, quadrinhista! E agora também, contamos com a participação especial de uma, de uma pessoa que tá aqui do meu lado, que é a Nathalie Loyola. Palmas para ela também! Porque a Nathalie. Ela vai fazer um grande favor pra gente. Que ela vai traduzir, mediar, intermediar nossa conversa com a, com a convidada, porque a nossa convidada é deficiente auditiva. Tem um pouquinho de dificuldade de fala, coisa, coisa assim. Pro programa que é mais, mais corrido, né? Mais difícil. Mas é, conversando assim numa cafeteria você consegue entender. Mas aqui eu preciso da intermediação da Nathalie. Tudo bem, Nathalie? Tudo bom. Prazer, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Ju? Então tá bom, vamos lá, vamos, a, vamos às perguntas aqui, que a gente tem bastante coisa pra falar aqui, hein? É, você, Ju, é uma quadrinhista com deficiência auditiva. O fato de durante a vida você não poder ouvir os sons e ter que concentrar no que você via, te ajudou a ter uma sensibilidade maior ao produzir desenhos? Sim, eu escuto com aparelhos auditivos, mas eu não uso aparelhos, é, sem o aparelho eu não escuto nada. Então, o aparelho, ele me auxilia a escutar um pouco do som. A gente estava conversando aqui agora um pouquinho que a língua portuguesa é um pouco difícil para ela, né? Que você falou. Sim, acaba sendo um pouco difícil. E aí, fazer os roteiros e tal é, é, é um pouco mais Isso, complicado. Pelo e fato eu... de não escutar, é, fica difícil é, ter a, a concordância verbal no português, né? Então, é fazer os roteiros... É muito difícil, para ela sempre foi muito difícil, então ela acabou encontrando na narrativa silenciosa, né, que a gente chama a narrativa muda, é, essa facilidade, porque ela não precisava elaborar ó, o diálogo, né, é, e sim somente na imaginação. Então, com a sua própria imaginação, você consegue entender uh, o... A gente chama que é o fluir do, do quadrinho, né? E a parte, assim... Uh, depois, ela fala, a gente fala que a inspiração foi aumentando por ser deficiente auditiva. As, é, as pessoas foram cada vez mais achando que seria, um, seria mais fácil... É, acabou sendo mais fácil por ela ser deficiente auditiva. Só que ela mesmo diz que ela não sabe o que é, de, é fazer... É, outro tipo de roteiro Porque para ela é muito mais fácil Fazer narrativa silenciosa Porque é, é por ela não escutar Então para ela é mais fácil Porque ela não sabe, o português é difícil com, Como para outros quadrinistas É muito mais fácil fazer com roteiro é, Quando ela faz ela, ela faz sem roteiro algum Ela só vai, vai desenhando direto? quadrinhos ela vai fazendo sem roteiro, vai, é, faz primeiro storyboard e aí ela vai imaginando o roteiro, e... O roteiro desenhado e vai desenhando ali, e quando você pega o quadrinho ele já vai desenhando a imagem e vai contando, a gente fala que é, rit é ritmo da imagem, né? Na verdade... Ela tem um roteiro, o, storybird, o storyboard né? já é um roteiro, é o que a gente chama de raf. Isso. Né? Então, então tem roteiro, ela tem roteiro. Só né? não tem só, as falas, né? Só não né? tem as falas, né? E eu, até uh, um editor uma vez falou para ela que na verdade existe o um roteiro e até os sons, né? Porque quando uh, tem uma imagem que vem a pessoa batendo o pé assim e quebrando um galho. E ele brincou que até ele, parecia que ele tinha o um balão falando, está quebrando o galinho, né? Que é a sua imaginação. Então, cada Sim, um... É. A, nossa, a nossa mente completa, né? Isso. Você tem... Quando o quadrinho... Isso que eu acho legal no trabalho dela, que eu li, né? Nesses três trabalhos aqui, que é... Eu vou ter que falar esses nomes, meu Deus. É tudo em inglês. Em inglês é para mim é The Imagination, é Heart of True Friend, e The Witch Who Loved... Não, The Witch Who Loved. Tem uma sensibilidade. Por isso que eu perguntei se a, a, a deficiência foi um. Como eu posso falar? Um trunfo nesse trabalho dela. Em, em ela conseguir é, sintetizar em, em imagens. Em, com, com uma sensibilidade maior, né? O legal do quadrinho dela também é que ele é inclusivo. Esse Isso. quadrinho é inclusivo porque ele também serve para quem não é alfabetizado. Isso. Poxa, a pessoa às vezes, às vezes é, é, ela não, não, não conhece a língua portuguesa, mas assim, com as imagens, ela consegue entender a história. E são histórias, assim, muito bonitas. Aquela que é, de, é não é The Imagination, o outro é Heart do of... Do astronauta? Não, não. É, é o Heart of True Friend. Ah, do menino é, de jogador de futebol. É super bonito, que inclusive o menino também, ele tem e a... Deficiente. Ele é deficiente Ele ganhou também. uma categoria dentro do Silence Mangá é, Ele ganhou uma categoria E ela se inspirou Ganhou uma ver... categoria no quê? Dentro do Silence Mangá, que é um concurso japonês Ah, sim é, E ela se inspirou, na verdade Num cotidiano num, num, numa, numa coisa que aconteceu com ela Da inclusão, né é, Então ela falou, vou fazer uma história Baseado no tema Porque esse concurso Silence Mangá Que é um concurso japonês Ele, ele te dá um tema e você tem e o Temer era fair play e então você tem que colocar ela pegou um fato da vida e, e acabou incluindo Ficou muito bonito muito bonito e sim eu posso dizer que que é, os desenhos dela tem uma sensibilidade muito grande ali porque ela porque é o que o pessoal fala né quando você não tem uma uma um dos sentidos os outros se aprimoram né? E eu acho que o, o poder de observação dela em relação a, ao cotidiano é, aumentou muito é, Isso é ótimo para quem trabalha com, com artes visuais né? Então sim, realmente eu legal. posso dizer que sim The Imagination e Heart of True Friend Então esses dois, né que, que são até em formato mangá, é, os fanzines ali é, eles, eles são desenhados em formato mangá já o The Witch ah. Who Loved, ela não é mangá. Ah. Então nós temos dois mangás e um, e um que não é mangá. É, por que um são e outros não? Porque os dois fanzinhos foram tirados do Silence Mangá, que é um concurso, onde eu participei e é formado japonês. Os outros é, são independentes, né? Então acabou que eu fiz a edição independente. O, os dois... Dos, dois, dos os dois fanzines é onde eu participei. Que eu, tem uma pergunta, acho que a gente vai falar sobre o Silence Mangá. É, de, é um concurso japonês, né? E eu participei 15 vezes. Nossa. E dessas 15, eu ganhei cinco categorias. É, uma foi monetizada, e as outras você ganha alguns pontos. E é, é, todas essas histórias estão disponíveis na internet. Só que por eu ter gostado muito da história, eu quis imprimir. Então, o que acontece? Os o, meus consumidores, eles não gostam de ler na internet. Então, por ele ser um mangá, ele, a gente, eu imprimi e trouxe ele nessa versão. As pessoas podem ler na internet onde? No site do Silence Mangá. É só digitar no Google lá, S-M-A-C, que é a abreviação, ou Silence Mangá, que você acha... O nome é Silent, Silent Mangá, mangá isso, Audition Contest. Isso. A parte ruim é que ele está todo em japonês. Ah, mas o dela... <risos> É. O dela não tá em japonês É, não, mas é para você, até você achar a história Ah, entendi É, ele está em todo em japonês é. Mas no Instagram da Ju, tem o, no destaques, ela colocou todas as histórias dela lá Qual que é o, o Instagram o, dela? É Loyola, é, é com Y, underline Ju Então tem lá o... Loyola, underline Ju, Ju, com isso. Y ah, tá. Lá tem, ela tem os destaques das histórias Não as 15 Mas tem algumas histórias dela Ótimo, tá então Mas a preferência dela não é mangá o Mangá foi só para participar desse é concurso porque, Isso, porque é, Ju, ela começou com o mangá Que foi o início da carreira dela Foi com, desenhando mangá é, é o hobby, né? Mangá é um hobby dela Mas o que ela, ela foi aprimorando mas ela acabou indo pra parte mais cartoon, que é o estilo mesmo de desenho. Que ela vai, porque existe ainda muito preconceito do estilo de desenho de mangá ainda. Então ela faz como hobby, assim, pra. É, eu, eu, eu não leio mangá, mas eu não, não, eu não, não é o estilo mangá. O estilo mangá tudo bem. Pra mim, o, o que me pega é o negócio de ler de trás pra frente. Eu, eu tive até uma certa dificuldade pra ler esses, esses daqui. Né, porque às vezes eu, eu lia o, o quadrinho, eram três quadrinhos numa linha só, e eu lia o terceiro quadrinho primeiro, terceiro, segundo, primeiro. Eu falei, não, peraí, peraí, aqui é o contrário, então eu, eu ficava voltando para poder você acaba se perdendo. Um é, pouquinho. então só isso. Agora, o estilo mangá, os desenhos são bonitos para caramba. O, o, a preferência dela não é mangá, então, então é, é, é, é esse cartoon, outro. É que o é cartoon. O, um cartoon. Tá. Não, tá, tá, aí, tá. Esses dois que ela trouxe e acabou imprimindo são os do, as duas histórias favoritas dela. Hum. Então, por isso que ela, ela tem acaba... 15. 15. Nossa, bastante. E agora ela vai participar de novo do concurso com outra história. Porque a meta é... Vai ganhar de novo. Vai ganhar. Então, ó, embora as histórias não contem os diálogos, logicamente seria impossível não ter um título, né? Tem que ter alguma coisa na capa ali, senão não dá nem pra você pronunciar. Falar, ah, o quadrinho dela, qual? Aí não tem. Tem que Exato, ter um título. Sim. Só que eu notei que, eu notei é que todas, todos os títulos são em inglês. Por quê? Ela tem a facilidade é, de entender inglês e menos português. Porque o inglês é muito mais fácil para ela compreender, então ela acabou achando melhor colocar o título em inglês. E ajuda também a compreensão, né? então ela prefere boa parte, não, boa parte não, é, só tem um quadrinho dela que é infantil, que já esgotou, já não está não mais à venda, que o título é em português. Todos os demais são em inglês. Tá. E ela falou que também combina porque a Witch é e terror, né? Então se colocasse um título em português, ela falou que não ia combinar. Ela participou do concurso que a gente falou agora, né? Que é o é, SMAC, né? Smack. Parece um beijo, né? É. Silent <risos> Manga Audition Contest. É, e ela conseguiu, assim, colocações que a gente falou, né? Em categorias diferentes. Qual que é a importância desse prêmio? É, tanto para ela, quanto pro, é, mundialmente, esse, esse prêmio na, no, no, no, no nicho em que o ele prêmio, atua. A importância desse... para ela, assim a importância... Um, é porque o sonho, o prêmio máximo desse concurso é a viagem para o Japão. E ela tem o um sonho de conhecer o Japão, então, eles pagam tudo. É, só que você é reconhecido é, como Masterclass, que eles falam, que é um quadrinista... É, reconhecido lá a sua história publicada, é publicada e, e com importância para o Brasil você ganhou um prêmio né então você para o Brasil você acaba sendo reconhecido que você é, vira você sai até no Wikipédia você é, brinco que é quase um patrimônio <risos> porque você acaba sendo um quadrinista reconhecido no, ela fala que não é pelo re, é, é lógico pelo reconhecimento de ser um quadrinista mas muito mais pela viagem e pelo fato de você conhecer todos os bastidores de como que é desenvolver um quadrinho em mangá lá no Japão, né? Onde tudo começou, aonde é mais... É, essa é a meta ali de todo mundo que participa. E cada vez mais tá crescendo e cada vez mais o Brasil tá muito... E cada vez mais concorrido, né? Legal, hein? Importante isso, hein? Então, você também... Tra você, Ju, ta também trabalhou com animações... Como é que foi essa experiência de trabalhar com animação? Ela falou que foi uma experiência muito boa. Foi bem puxado. Já trabalhou, ela trabalhou no filme Amor e Fúria com Celton Melo e a Camila Pitanga. Ela trabalhou na parte de intervalações né, na parte É de... o clean-up clean, -upper. clean -upper, isso é, Foi bem puxado, eles ficavam numa imersão Num estúdio super Assim, 24 horas Bem, mas ela falou que A animação é muito bom Que o mundo modernizou muito mas ainda ela prefere a animação tradicional que é no papel. Bom, ela participa de eventos de quadrinhos, né? Sim. E com a sua ajuda, inclusive. Sim, né? sempre estou. Como é a aceitação <risos> desse tipo de narrativa pelo público? Como que é? Hoje é. A gente, Você que vende? Eu é, eu falo eu, eu que vendo. É. É, a gente não sabe é, o, outro, assim, se as pessoas gostam. Assim, para nós as pessoas adoram o quadrinho da Ju. Uh, por ser, principalmente por ser narrativa silenciosa. As pessoas ficam encantadas. É, e vou dizer para você, é difícil a gente falar, ah, como que é, porque ela não tem outro quadrinho que seja com diálogos de balões, né? Que tenha um... Uma, então a gente não consegue dizer para você, ah, as pessoas preferem com, balo com balões ou sem balões. Eu não sei dizer. O que a, a gente brincou que a gente ia fazer um spoiler aqui, que a, ela vai lançar um quadrinho em parceria com a Milena... Azevedo, que é uma roteirista, ele vai ser um quadrinho que vai ter roteiros. Olha! E, a, ele é pra maior de 18 anos, tem violência, sexo, então ele é bem pesado. Poxa, que diferença, hein? <risos> Ela pula, é 8,80 aqui? Ele falou diferença. Porque... Por... Esses têm uma singeleza, Sim, uma coisa... Simples. De repente, Aí, ela vai pro... É, é uma, tá sendo um super desafio pra é uma ela. Experiência. Uma experiência incrível, porque... é Realmente saindo do 8 pro 80, uhum. e por ser sido convidada pela Milena, que é uma roteirista super conhecida e tal, e é, vai ser uma experiência nova. Então, a gente, ela vai lançar na Comi, Comic Con, né? E a gente vai ver... Realmente, qual vai ser a preferência do público, né? Se gosta mais do sem roteiro ou com, com roteiro. mas é, vai ser hoje, bem diferente mesmo, a experiência muito. é muito diferente. E hoje, assim, posso dizer para você que por, por todo, desde 2015 que eu tô trabalhando com a Ju, o que a gente percebe é que a preferência é o terror, né? Que é um, o carro-chefe dela, terror e narrativa silenciosa. Eu perguntei se ela tá trabalhando em algum pro, uh, quadrinho, uh, projeto de quadrinho, né? Tem esse daí, tem mais algum? Tem, ela é, lançou o um mês passado um que é, uma, é mais mangá, que é o Sojo Bob, que lançou no Catarse, não, não, não. né, o um mês passado, com seis meninas, é só de meninas. Então ele é um estilo mais Sailor Moon, bem, é, só, bem feminista, né? Então foi um projeto do Catarse e foi muito legal, foi apoiado, já imprimiu, já está sendo, já está rodando. Olha que legal! E tem uma tem uma história da Ju em narrativa silenciosa. Então todo mundo fez com roteiro e a dentro desse desse, é, desse desse quadrinho a história da Ju é a única que é em narrativa silenciosa. Então tem esse fresquinho que saiu agora uhum. e mais um no final do ano aí que é mais é, violência assim, 18 anos. Tá. E onde é que as pessoas podem comprar os quadrinhos dela? Os quadrinhos dela, na loja tem na loja virtual dela, que é no Ilúria, que é um nome bem complexo. Você não, você não sabe... De cor, eu não sei. Mas o melhor é achar ela nas redes sociais, que nas redes sociais você acaba caindo. É Loyola, que é da é underline L Ju, Ju, no Instagram, né? No Instagram e no Facebook, que é, é Loyola. Tudo junto? Tudo junto. Se você digitar Juloiola, você já consegue encontrar ela nas redes sociais aí. Tá bom. O que mais vocês querem falar pra gente aqui? Tá eu, agradecer <risos> o convite, muito obrigado, foi uma experiência diferente. É, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma, pergu uma última pergunta, por falar em convite. Ela foi convidada para um painel da CCXP? Para esse ano? Isso, esse ano. Como é que vai ser esse painel? Sobre o quê? Para ela vai ser uma experiência incrível, não esperávamos esse convite, porque dentro do artista Arley, você ser convidada, uma das convidadas. É, tem tem acho que quase 500, 500 lá, são, pessoas, é. você ser convidada para participar de painel, ser uma das convidadas especiais ali. É, ela ficou muito emocionada, né? Até chorou no dia <risos> de ser convidada <risos> para a Comic Con. É, o, o painel, ele vai falar um pouquinho de inclusão, né? É, e também de mulheres, porque cada vez mais o artista está crescendo de mulheres, né? E de mulheres deficientes. Então, até saiu a lista dos aprovados, a gente vai ter mais uma deficiente auditiva no artista. Então, eu até brinquei, é, brinquei com o Ivan, falei, nossa, que bom, né? Cada... O Ivan Freitas, né? É, que Ivan... organiza. Isso, eu falei, o... que bom que tá crescendo cada vez mais, a gente tá ter uma inclusão, e isso é bom, porque você estimula outros artistas Sim. e cada vez mais quadrinistas que também podem é, pôr a sua arte e ver que também é capaz. É, a parte da inclusão, é, tanto no, de, de quem lê quanto quem faz no Exatamente. quadrinho. Exatamente. O Alain Albuquerque, né, que ele criou aquele é, Vulcan, ele... Inclusive, ele, ele, na entrevista que eu fiz com ele, aqui, a, a gente falou da, da Ju... Da Ju. Então, o dele, ele está fazendo quadrinhos para deficientes visuais. Então, é, é, é muito interessante isso, né? Porque todo mundo tem direito a. É, e é um mercado que é bem escasso, de, é, principalmente na, de, de visuais. A Ju uma vez foi dar uma palestra para deficientes visuais e eles falaram: poxa, você faz para as pessoas não alfabetizadas. E cadê o pessoal que. É, os, os visuais, né? Por que, que não é em braille A gente falou: pô, olha. Você tem uma deficiência, mas você não pensou no outro que, né? Então eu falo, você vai, a gente vai vivenciando e tentando ajustar. Mas é muito legal isso. Cada vez o, mer ah, o mercado, acho que está crescendo muito, principalmente de quadrinhos e não só é, crescendo muito para poder ficar acessível para todos. Beleza, obrigado pela, pela presença de vocês, obrigado. obrigado, você é uma simpatia também, ah, eu, eu acho bonito que você acompanhe o trabalho dela, ela é nutricionista, <risos> ela, nem, ela não é tradutora, mas ela vem aqui para ajudar a irmã dela, é uma coisa muito bonita isso. Muito bonito. Obrigado mesmo. Boa sorte para você na sua Obrigado. carreira e Obrigado. também na CCXP. Se tudo der certo, eu vou estar lá para poder assistir você. E vocês podem me seguir também na, na, na rede social, que é no, no Instagram, que é @rossato2s2t.edson, esse é o meu Instagram. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Rádio Geek BR, tudo junto, OK? É isso, gente. Obrigado e Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos.